Você viu nós todo mundo para Vou andar mais é. que eu vou ter que falou. fazer conhecer, viu? O seu nome é esse? Cícero. Cícero. Cícero. Só lembra do padre Cícero. Padre Cícero. Fique com Deus obrigado. Deus. Deus amém. Sou João e Dona? Parecida. Parecida. Parecida. Mãe do pastor Adriano. Pastor Adriano. Adriano. Da Assembleia. Que coisa. O pastor coisa. ajudou muito nós, muito ele. A igreja é aqui, ó. Como eu fico ali na Deus. frente, ali, é né? É aqui. Nossa, eu fico muito feliz até o que passou A gente tem luta, mas tem as coisas boas também, né? Graças a Deus é. O Adriano, deve conhecer Porque ah, é conheço. muito conhecido a, a Rosa e mais quem que são os filhos da senhora? Carlos Alberto e Júlio César E Adriano Duas mulheres e quatro homens Quatro homens é. A Adriana, as... ela é casado com o Rodrigo que tem oficina ali em cima Filho do Elso Taveira. Elso Taveira. É. Que bom. E onde você conheceu esse Sr. João? Ai, ele foi na casa da minha tia, que foi cantar, que ia cantar, cantar viola, né? Cantar de violeta. Aí ficou doido por causa de mim. Eu trabalhei muito tempo com o João Francisco Junqueira. Eu até faleci. Morei lá na casa deles, né? Fazia de tudo. Junqueira? Junqueira. Aí depois eu trabalhei para uma mulher que é só aquela mais enjoada aqui de Franca. Trabalhei 16 anos, líder Baleirinho de Lima, vó da Juliana, presente, presente. A minha menina também trabalhou com a Juliana. Quando o menino dela mais renasceu, eu crerei toda a roupinha. Trabalhei muito lá. Mas, graças a Deus, aposentei. Está né? muito bom demais. Eu só agradeci. Da Roça já não chegou a trabalhar, não. Ixi. Nossa, trabalhei muito. Põe um café, Põe um café aqui no Ramão põe café, os meninos eram tudo pequenininhos, aqui era frio. Ó. Passava um casal, me levava, levava um café. 45 aqui cinco anos todos. que nós moramos aqui, ué. Hein? 45 anos que nós moramos aqui. 45? eu é, Eu vou voltar não. aqui, eu quero registrar a história. Estou só tirando esse pedacinho aqui para mostrar que nós vamos. Então... Nós vamos vir com mais, mais tempo aqui. Então, tá o Romão que a senhora fala é na descida para Ibiraci? É. É. O café, é, como é que chama? Joaquim lá, os pereira os, os pereira foi café no doutor Joaquim. Ramão, Ramão Santa Terezinha. E na Santa Terezinha. Santa Terezinha até repôs no papel, mas já tinha aposentado na minha carteira profissional. Aquele outro que nós põe o café do lado de cá. Ah, o... Eu chamei, gente. O... Esqueci o nome o Esmar, dele. Osmar, né? Acho que é Luizinho, Osmar? Né? Osmar, é. Osmar. Tem café muito para essas vandandeses, tudo bem, Graças a Deus. Tem, tem que lutar, né? É, na época boa de, da colheita, né? É, hoje tem. Hoje, mas... hoje tem máquina, né? Ah, trabalhando. Hoje, né, o meu menino, ele põe café, ele é pastor, ele trabalha de pedreiro, ele põe café, tem a maquininha de apanhar. Ah, né? Põe na Shindaya, né? É a mão de onça, né? É. Que a mãozinha que é. vai tremendo. Mas põe, é? Põe. Põe muito café, E a né? esposa dele é um amor de pessoa. E o Sr. João trabalhou com o quê? Ele trabalha de pedreiro. Pedreiro, foi trabalhar na roça também. Na roça, pedreiro, na roça, pedreiro, é assim. Conforme a, a necessidade é. do é, momento, a terra, né? Ele Namorou lado. um <risos> sítio lá perto de Caraval, oito, quase oito anos. O nós temos, foi tirado de lá do sítio, isso aqui. Foi barato, lá que eu perdi tudo. meu filho. Mas o, o sítio é de quem? Do Djalma. Né? Já. Jarmo. Como que é o nome? Em frente Pedro, Pedro Salermo assim. De Jarmo, como que é o sobrenome dele? Uhum. De Sousa, de Jarmo de Souza. É de Souza. Vou chegar. Não, outra hora. Eu vou não, vir tá, aqui... Não, não esperava. Eu vou lavar minhas da... panelas, porque então, Deus abençoe. É, Foi um prazer, viu? É, é, você já já comiu taioba? Já, bicho. Eu é eu tô que... um pouco saúde, né? Eu tô aqui... Eu tô taioba hoje. Agora eu vou contar um negócio pro senhor que o senhor não sabe. É. E nem eu sou o João. O mais gostoso da taioba é o talo dela. É o talo. Aí pica direitinho e refoga só o talo. Só o talo. Aí o senhor faz um guisado, mas é gostoso é aquele. Bom, né? hum, mas... bambu, tudo é. prazer, né? Eu moro lá no Jardim Santana. Hum. É lá, lá ali embaixo, ali atrás do Poço São eu Paulo. Falou, depois eu volto aqui. Viu? Ah, ah, Deus, eu vou Deus, é colocar um isso aqui. Comigo, Foi um prazer. Deus abençoe, senhor João. Obrigado, Deus abençoe o senhor. Foi também. muito bom. Deus abençoe o senhor também, viu? Obrigado. Adoro. Deus abençoe. Lá... Eu vou lá ver aquele pessoal o que é está que arranjando. Uh, é aí, eu, aí eu cheguei aqui e fiquei sabendo que vocês vão fazer pamonha. A pamonha não vai passear, né? Vai fazer pamonha não faz parte, não? Não, não tem, né? para começar a fazer pamonha tem que ser cedo, né? É que começar Mas dá para comer lá pras 8 horas da noite a pamonha, né? É isso aí, né? Vocês vão passear onde? Na roça? Na forna lá. Na Onde que é isso? Já do lá embaixo. Vai lá pro lado de Pirapuã. Matar a saudade? Mas eu moro lá, eu, eu moro. Eu lá e lá vai a senhora. Ah, então eles vão levar o senhor. Como é que é o nome do senhor? Francisco. É meu irmão. Francisco? Coisa boa, viu? Eu, <risos> eu preciso ir lá uma hora conhecer essa, essa região. É Furna dos é, Taveira? É Furna dos Taveira. Eu conheço lá. Eu, eu tive filmando lá. Tem umas fazendas bonitas lá, não tem? Tem. Ó, e tem muita história ali naquela região. É gosto de história, conta é, a, história. Conta a história. Eu vou voltar aqui, Dom Aparecer, depois, um outro dia, ah, uma não. tarde, na Rompa Porque eu quero conhecer a história da senhora também. Os irmãos, a irmandade da senhora, aonde que a senhora nasceu, porque o Sr. João já sei, que é lá de São Tomás de Aquino, né? Eu nasci em Tirapuã. É Tirapuã. É. é... é Tirapuã. É. Tira é. O senhor não bebeu piga da, da Barra Grande, não? Eu vou, eu tava vindo do meu avô lá, olha. É? De é que é? Eu tava vindo pro meu avô lá, olha. É mesmo? É, ué. Por é. isso é DVD, ué, ué. você pediu a Morar no Virador? O senhor morava no Virador? Eu morava. Que fazenda grande aquela, né? É grande. grande. É do sul ao seu? Naquele tempo era do Emílio Monteiro, né? Aquele é, Monteiro. Eu morei, É morei lá. E o engenho funcionava direto? Funcionava. Ah, é. ah, Dá é. oh, falou, o oh, ah, senhor João, eu vou voltar aqui depois, hein? Falou. Para eu guardar um pouco de história do senhor. Falou, vai com Deus. O senhor tem alguma foto antiga lá, daquela região? Não tem, não. não foto de casamento? Tem, não tem. Casamento eu tenho, mas... Não... E aonde lá, que foi o casamento do senhor? Foi lá na, na Chá das Graças. Aqui já, em Franca, é em Franca né? Franca, é. Ó, oh, um abraço e bom proveito para o senhor. Eu também Deus abençoe. Roça, ó, Dona, Dona Maria e sr. João, É. como que chama o neto? Davi Davi, Davi Miguel. Miguel. Nome de rei e de anjo? É, de anjo, é. Quantos netos o senhor tem, sr. João? Neto tem... Oito, por tudo. Oito. É. oito cinco neto. mulheres e três homens. O senhor é capaz de falar o nome deles ou não? Sou. É, Davi Miguel, eu falei. Arthur Gabriel. E mais quem? Camila Cristina, é Mariana, Mariana, Mariana, Mariana, Giana, Mariana. Giano, é Rafael e Débora Carolina. Débora Carolina e, a e Aline. Alina, Aline, Aline, Mariana, Aline, Mariana e a, é a Ingrid. Ingris. Ingrid. É. Ingrid. A avó fica toda metida lá falando dos dedos dela. É, né? É, são tudo bonitos, a gente ficar bem. A namorada é Cinti, né? É a namorada é cíntia. Você já tem namorado, Davi? 14 anos que eu já namoro. Puxa! Eu tenho 19 Dezenove anos, anos, parece? 19 anos eu tenho, velho. Né? Novo? Novo. E como é que você arranjou seu namorado? <risos> Foi pro tempo, não ué? Foi com o tempo, é. E, e quantos anos ela tem? Ela tem 17 esse assim. ano. Mas já tem 4 anos que você tá namorando, quatro né? 4 anos. Então você conhece ela desde pequena. Né, virou amigo e depois né, foi se conhecendo mais um gostou do outro é. e se quanto que casa? quanto que casa? casar vai demorar um pouco <risos> vai namorar um pouco você está gostando de namorar mas eu estou Maria, a senhora namorou quantos, quantos anos? eu namorei ah, uns três anos né? é. uns 3 anos. anos ô Davi Dá um pulinho lá e desliga o fogão lá, que ela vai conversando comigo Não, aqui. Não, eu vou lá semissão, mas O que, que, que você tá fazendo lá na panela lá? E cozinhando fe, feijão? Alô, feijão. Hoje feijão. Arroz, feijão. O moço aqui é jantar, chegou a beirão da casa. Quem é? O Davi? Não, Não. o outro, o Júlio Célio. Davi mora aqui na frente. aqui, ó, do lado. Ah, você é da igreja lá do seu... né? Eu conhecia sua mãe. Os filhos do senhor são quantos? O senhor falou, né? Seis. Tinha sete, perdi um, são seis. O nome deles. Caso Alberto, Marcos Fernando, é, Adriana Aparecida, Adriana Rosa Cristina. É e irmãos do senhor, seu João, quem são os irmãos? A irmã, já morreu quase tudo, tem só uma irmã agora, lá no Deporado. Já Como fala? que a chama, irmã? Ana Maria. Ana Maria de? É, da Silva. Da Silva. É. E os outros que morreram? Ah, morreu, morreu a Margarida, morreu o Zé Emílio, que é meu irmão, né? Morreu a Gasparina, a, Ana, a Dirce, Saturno, nós é sete irmãos. Né? E o pai do senhor? meu pai morreu, era novo ainda, estava com um 42 anos, né? e, e sofrendo o co... coração. Como no... que era o nome dele? João Silvério da Silva. João Silvério da Silva? É. É. E a avó, Ou a mãe do senhor? A mãe é Maria Guilhomar da Silva. Maria Guilhomar. É. O senhor não conhecia o avô, não? Não, parte, de, parte dela eu conheci, Zecaria e, e Emília acho que Agora, da Cricina. Agora, parte do meu pai não conheci, não. O pai do senhor era natural de onde? É de Carmo do claro. Minas Gerais? Minas Gerais. E veio para Franca? Veio pra tudo mais de Aquino, foi cortando a Paraíso, saí na Franca aqui, né? E cortando esse trecho aí. E o senhor nasceu mesmo? É, em São Tomás de aqui. São Tomás de aqui. É. Fazenda lá? É, fazenda, é. Ali é terra, terra boa, hein? Ixi, culturão, né? Só cultura boa. É. Ô, Davi, e, e os seus irmãos, quem são? São a Camila Cristina e o Axel Gabriel. É três. É. A ah, você da Assembleia de Deus ali? É. A, a, o seu pai que comanda, é. ou a sua mãe? Meu tio. Como que a chama? Aqui que saiu, o Adriano. O Adriano. Daquela casa, depois desse portão vermelho. Oh, e, e o seu avô participa lá? Não, participa lá na né, Santa Cruz. É, lá no aeroporto. Ah, o senhor é lá do aeroporto? É, sou de lá. Como que o senhor conheceu a fé? Ah, foi na rua, pegando a benção que pegava pelo rádio, né? Aí fui, fui, fui entrosando entrosando até batizar na igreja, lá na igreja Santa Boa Rosa, sabe? Ah, o senhor era de lá? É, sou. Tem a igreja nossa lá no primavera. Igreja bonita. Mas tudo é Deus, né? É. O senhor frequenta lá? Frequenta. E a Eu dona Maria lá. também? Ela frequenta aqui. Ela é daqui. Você conhece lá, Davi? A igreja do seu avô? Lá de moto, Eu é? já fui lá. Já? Já foi lá? Já. Naquela igreja lá? É. Na igreja nova, não. Na outra. Você foi na outra lá no Nifran? Estamos aqui na porta da sua casa. Foi no Nifran ou foi naquela igrejinha lá? Né? No barracãozinho né? No barracãozinho lá. Ah. Eu, eu, eu sou muito amigo do pessoal ali, hum. dos Viana. Quem? Viana. O conhece o Giovanni? Conheço. O Giovanni. É. Gabriel, eh, me faltou o nome dele, a ah, Zélia. Então, assim, ela, então, o pai dela, o senhor João, né? O senhor João, é. o João Floriano. Morreu já, tá ali. É, é a dona Luzia. É, então, é, a velha tava lá forte. É, gente. tá forte. Conheço? Conheço demais da conta. Então. Aquele pessoal, desde quando eles chegaram é, aqui. Nós vestimos na igreja, né? É. O João era obreiro, era diácono, Ele era obreiro, o João. Eu gostava dele, gostava. amigo. É. Eu conheci o senhor João lá em. Ele é de em Cássia, Cássia, né? Cássia. Ele é de Cássia. Cássia. Mas a, a, a raiz dele é. De Nepomuceno. É? Então, Nepomuceno. Morou. E eu tenho que, umas histórias boas. boa de tenho a é. pé aqui, todo ele que é bom para andar a pé, né, pai? É, e já andou com, com um saco de, de milho, um é. saco de açúcar nas costas. Ué, ele é vem do aeroporto no, no terminal a pé, só Aguenta pé. isso? Né? E... É forte. forte. Então, vai lá, pra visitar nós uma hora. Uma hora eu vou lá. Ô, Davi, bota o seu telefone aqui nesse negócio aqui, que eu vou mandar o WhatsApp pra você essa história aqui, ó. Pega o meu, meu celular aqui. Você, você é craque, esses moços, tudo fácil, né? É. Vai lá e coloca lá, e depois eu... O Davi é o mais novo ou o mais velho lá da, da, da família? Da, não, ele é mais novo. Eu, mais minha, novo. Da minha família, eu sou o mais novo. O mais, mais novo. E coloca o nome direitinho. Davi, Davi Miguel. Miguel. De quê? Da Silva. Da Silva. Tudo é chivo, né? Tudo é sivo. No... Então o senhor é da Santa Vó Rosa. Sou. Lá. Batizado lá, ué. O irmão, como é que chama lá? Irmão Mário, não? É, é irmão. É não, lá era, naquele tempo era o Livardo, né? Livardo, é, agora, é, agora é, o, é o outro, né? Tem o regente é o Roberto, o, o Valdo. Obrigado. Tudo é trabalha lá, né? Não é turma unida, né? É isso aí. Tá bom. Ah, o homem tá chegando aí. É, é o pai dele, o é. pai dele. É, tá lutando. E, e a, a Dona Maria era de lá e ficou ela muito tempo? Lá de Tirapuã, né? Lá de Tirapuã. É de Tirapuã. Aí morou, aí quando eu conheci ela morava na fazenda do Murcho, Sapucaí lá. Pai lá da Boa Sorte ali, na Quesmeia ali, ela trabalhava ali. É. O senhor casou lá? E, é, e São tomás, uma... tomás de acá. Eu vou fazer aqui. aqui, né? Em Franca. Eu já estava empregado aqui já, né? Casemos aqui. É. Graças a Deus. O senhor estudou lá em.. Eu não tem estudo nenhum. Eu estou um nome mais ou menos. Faço... Não deu tempo de estudar não. Eu fiquei sem pai e sem mãe, eu tinha 10 para 11 anos. E, e como que o senhor é, é... Aí foi criar os irmãos mais pequenos, né? Assim, o mais velho era eu, de os homens. Tinha uma velha, um irmão mais velho. com uns sete mais baixo de nós, hein? E o senhor trabalhou aonde aqui em Franca? Trabalhei de pedreiro para todo lado aí. Casa que eu fiz, casa, muitas casas que muita eu fiz, casa aí. Mas trabalhava mais na roça também, na roça trabalhava muito também. Lá o senhor fazia chiqueiro, paiol? Ura, tudo, coisa, Terreiro? Né? Tudo, terreiro de café. Eu fiz muito um lavador de café. O lavador de café? É, coxa de vaca, né, barracão. É uma luta mesmo. Né? Entendeu? O senhor não tirou leite, não? Tirei, mas tirei uns dois anos, ou três, lá na roça, perto do Carnaval, tirei leite também, prendi tudo, né? A roça. Cidade, eu também, eu acabei... Aí vim pra estudar, acabei, a gente perdeu, eu trabalhei 40 anos. Eu aposentei, estou descansando, a né? vida é, mas muito, é. Né? Eu, uma luta. Quantos anos já? 82. O senhor está novo? É, não nada, 82, anos muita coisa. Eu estou com 70. É, forte ainda. É. Tá bom demais, né? É a vida. É a vida, é uma luta. né? É. O, o senhor falar a vida é uma luta. É uma passagem aqui, né? É, no, caso, no sábado dia da manhã, né? Quando eu viver hoje, eu agradecer a Deus o dia amanhã que abriu os olhos. Vamos pra cima, dar uma glória de Deus que nós quisermos disso, né? É. Saúde e paz, né? Saúde e paz. É verdade, né? O senhor já foi lá na igreja lá em São Paulo? São Paulo, fiquei quatro rodinhas lá para batizar, tem que ficar quatro dias lá. para fazer o batismo, preparando. Preparando, né? O Espírito, né? Nós ficamos quatro dias lá. Aí no domingo batizemos. Aí, no sábado batizemos. Temos a Santa Comunhão e viemos embora. Isso foi em que ano que o senhor fez? Ah, foi até com sim 2015 por aí nesse mês primeiro acho que é 2015 certeza. o senhor batizou lá é eu pensei que só tinha conhecido a fé bem no início aonde o senhor conheceu lá quando o senhor era morava na roça lá não eu morava na roça mas conhecia pegar pela bença né pegar é, pelo rádio o né o rádio e fui conhecendo já Deus vai chamando a gente é. é isso aí, a vida É E a Dona Maria seguiu o senhor lá Na roça seguia Agora é aqui, as, que, que, que, o caso do é pastor já foi para lá, né Acompanhando É E a família do senhor é... é só o senhor Agora tá eu e minha irmã só, né Você já foi embora Nos irmãos Tá bom, fazer o que, é passar aí É Eu tô aí vivendo com Deus, né é isso é. aí. Aqui tem o um banco de contar história, né? É. Aí tem até o. o, o a propaganda lá. É. A minha sim. ótica. É. Confiança. É. Aí, ó. Certo. Vale. Ô, senhor João, valeu. Então, valeu, senhor. Prazer, oh, viu? Foi um prazer muito grande. Vai lá pra visitar, não é? Vou lá uma hora lá. Vai lá para o senhor ver que. Agora ficou bonito aqui. É, eu, eu vou mandar pro... através do filho do senhor a história do senhor João. Eu tenho muitos vídeos com ele, é. o Sr. João Floriano, É, né? eu tenho, vou mandar para o senhor, certo. a Dona Luzia e não, aqui é pessoal lá. Ela está lá firme, tadinha, né? É a firme? A Zélia a, né? Zélia, a Rosa, né? tudo ferido. Tem a... a... Eu conheço a Rosa e a velha. Né? se tem mais eu não tenho. Né? O Edilson é. é uma família que muito boa que é a família. É bom, o risco doido A igreja lá tudo é uma irmandade ali, eu... É, firme lá, muito né? Muito bonito, né? Muito bom. Os zinho bonitos, os tuquelinos, assim, que né? Ele sobra para cima. Tem música boa lá. É só hino bonito, né? Só hino bonito. É, regente, regente, né? O quem... coral. coral e... que canta é muito bonito mesmo. Os violinos, violino. coisa boa mesmo. O senhor. É, é, o trabalho lá só do, sábado e domingo? Sábado e domingo. Você, sábado começa às 7 horas vai até às 8h30. E, e domingo aí começa às 7, às 11 h às 10 vai até 11 h 30 1h30. É, uma hora e meia de programa, né? De trabalho. É. É. E, é. e os pastores? Só no domingo tem também, na quinta tem também. Na quinta não vou, né? Mas na quinta também, quinzenalmente tem. 15, 15, 15 é. dias. Pessoal. Certo. Faz a reunião. É um trabalho, eu admiro também. É. Ronaldo, eu estou gravando aqui é, bem é pastor, não era? Eu sou da Presbiteriana. É? É. é. Hum. Bom eu também, tudo é de Deus, né? É, é. palavra de Deus. Hoje é que dia do mês? Acabando o mês, né? 28. Né? 28, amanhã já era. É primeiro o 1 primeiro de março. É. O, o, fevereiro é curtinho, né? É mais curto. É, Tá bom. Vamos vencendo, né? Vamos vencendo, com a graça Deus, de Deus. Deus, uma frente nós vamos vencendo, né? Dona Maria, se ela estivesse aqui, eu ia guardar um pouco de história dela. É, ela estava trabalhando a, a ah. cajão, está por do rapaz, né? Ela é, tem muitos irmãos? Ela agora está em três, né? Morreu os outros irmãos de ato também, né? Eram quantos? Eram com o pó já foi. Nós temos quatro agora, é, tem três, a Dita, o Francisco, com a Zima, mas tem quatro. As Zima mora com o Brasil, o Francisco, que estava aqui, aquele dia é gêmeo. dos dois é são lá da igreja? Não, lá com a Comazima vai noutra igreja, não sei quem ela é. vai. Agora a dita é católica. É. Agora que é rapaz, o chico, o chico Francisco não vai, não fica por aí mesmo. É. Tá Eles moram lá perto do Taveira, né? Eles moram lá no Olavo Taveira, na Furna do Taveira? É, do Zé Olavo é, Taveira, é. É, tá bom. é isso aí. Valeu, vai, senhor João. Um com abraço para o senhor. Também. Deus vai, abençoe. Vai lá passear lá. Eu vou lá uma hora. Vai lá para o senhor ver a turma lá tocar o violino lá. E, e ficou bonita aquela igreja. Ficou, foi, rápido, foi rápido, né? É. Coisa de Deus é rápido né Coisa rápida. É, Deus abençoa, né? É. Vai com Deus. Um senhor. abraço. O senhor um abraço. Também. Um abraço pra ele. Valeu. Obrigado. Ele mora aqui, é centenário.